Aproximar jovens da universidade e desenvolver desde cedo habilidades de lançamento, corrida, arremesso e saltos. Esse foi o objetivo da sétima edição do Festival de Mini Atletismo promovido na UFSM. É um evento diferenciado que a gente propõe, em que todas as crianças ganham medalhas né? e os resultados também são em conjunto com equipes. Né? Então a proposta do evento é realmente é unir, né? é integrar várias escolas de diferentes regiões né? para que os alunos possam praticar o atletismo. O evento reuniu cerca de 200 crianças e adolescentes de escolas públicas de Santa Maria e região. Eu gostei muito desse, eu gosto de esporte assim, sabe? Gosto muito desses esportes assim, e quero participar mais. Eu nunca fiz assim nesses ambientes assim. O momento também é de aprendizado para quem ensina, pois é nessa atividade que os acadêmicos de licenciatura em educação física se preparam para o futuro como professores, a orientar as práticas de atletismo. O evento ele foi realizado pela turma do quinto semestre ao longo do, do semestre até então. Então, a cada aula a gente vinha discutindo quais modalidades, como é que ele ia ser, onde ele ia ser, e a gente pegou as nossas modalidades do, do Guia da, da Confederação Brasileira de Atletismo, onde ele já tem preparado o, a, as modalidades do mini-atletismo. E teve até o acompanhamento de quem atua na arbitragem nacional e internacional de atletismo. Aqui é uma troca recíproca, né? Os alunos da própria universidade que estão sendo como gerenciadores e organizadores, eles possivelmente, quando eles se formarem e forem para a sala de aula, eles vão ter essa experiência e poderão transmitir. Esse evento aqui é maravilhoso. Se todos os municípios fizessem um evento igual a esse, o Brasil não ficaria tão atrás no quadro de medalhas.